fala oh, rapaziada, suave que eu é sou o Xia trazendo mais um novo DD Tank pra vocês. Então deixa o like, porque faz muito tempo que eu não trago o Tank e hoje eu vim trazer um DD Tank bem atualizado, da hora demais, com o Fucu Então eu vou precisar que você deixe aqui ver pelo menos uns 200 likes aqui pra mim poder fazer vídeo aqui nesse DD Tank. Fechou, mano? Esse DD Tank é da versão 11.0 e lembrando bem, o link dele na descrição vai estar tá encurtado porque você escrever tipo assim. Não vira membro, não me ajuda em porcaria nenhuma, então é isso aí que eu vou oferecer para vocês: porque vocês caçam novo DD Tank somente para isso. Vim clicar no link e abandonar o canal, então não adianta nada eu deixar link. Quer ver direto para vocês entrarem no DD Tank. Vai estar tá em contato. Quem tiver interesse, entra no DD Tank. Ah, daqui é naipe, aqueles que 5 segundos de, de cria. Lembrando bem. Tem que bem atualizadinho, mano Ele tá com muita coisa top Pra vocês terem noção ó. Olha esse aqui, mano, Salão da Arena olha lá, ó. Tudo, mano, ó. Clube da Sociedade melhor. olha isso, galera, da hora demais Vamos ver o Hall da Fama, olha esse Hall da Fama Aqui, galera, vamos ver os itens que o Caboclo Aqui tem, esses são os itens que o É, o cara aqui tem, né, mano Um top 1, Uns um anel aqui que nem eu conheço Que anel é esse é, Tem alguns pets diferenciados aqui na hora, tem uns patch aqui bem da horinha Da versão Os espíritos de luta aqui também Mas lembrando bem, o um tem que bem atualizado O mic dele vai estar tá na descrição, fechou? Pra você vir jogar Essa versão que eu tô trazendo aqui pra vocês Espero muito like mesmo, mano Esses 200 likes que eu tô esperando Me surpreenda aí, fechou? E é isso né galera O videozinho não vai ser um vídeo tão grande Máximo dois minutinhos mesmo Só pra mostrar esse servidor E se você gostar, pega e entra Eu não vou estar tá querendo ver é, Vou estar tá fazendo o que, que eu gosto aqui no Youtube Que é trazer novo DD Tank. É um conteúdo mais fácil É só pegar e postar né mano E vocês já gostam E quem tem interesse de entrar nos Tanks assim ó Tá aí mano ó. Olha tudo atualizado Olha lá, Nascente Olha é aí vocês vejam Olha o design, ficou bem melhor, mano. Salão da Arena, bem mais que ver, tipo assim, clean. Ficou um negócio bem mais destacado, né? Da hora demais. Então, o link vai estar tá aí na descrição para vocês. Fechou? E é nóis. <música> Well yes.